A maioria dessas espécies animais ficaram extintas na América do Norte, é óbvio, né? Imagina um bicho preguiça do tamanho de um elefante. O bicho preguiça do tamanho original dele já é lerdo pra tudo. Imagina o tamanho de um elefante. O bicho pra cruzar, sei lá, 100 metros de distância deve demorar um ano. Como é que o um bicho desse se alimenta? Vira alimento dos outros, né? Os felinos e caninos estavam lá a todo vapor, principalmente os felinos. Morreu, velho, virou alimento. Com certeza! Olá meus irmãos e irmãs de Urântia, estamos de volta hoje com a série sobre o nosso planetinho Urântia e vamos falar hoje sobre a última grande imigração dos mamíferos. Lembrando, se for a primeira vez que você está aqui ou se você já acompanha o nosso canal, mas ainda não é inscrito, por favor, clique aqui no botão inscreva-se para que você possa receber na hora que você entra ali no YouTube, a notificação do no... dos vídeos novos que nós vamos estar fazendo aqui para você acompanhar essa história. Nós vamos fazer a narração até o final do livro de Urântia. Narração com explicação. Esse formato está dando muito certo, o pessoal está gostando, deixando o um like tá tendo uma boa retenção, então significa que se houve aprovação, vamos continuar com esse formato, ok? Mas eu preciso que você se inscreva, deixe seu like, para que o YouTube reconheça que esses vídeos são queridos e que ele possa divulgar ainda mais para a mensagem durante chegar ainda mais longe. Lembrando também que caso você queira cooperar com qualquer quantia para o nosso canal, gente, é sério, qualquer quantia ajuda. Eu estou aqui gravando o um celular porque queimou a memória no meu computador, não tem dinheiro para repor. Uma memória aqui razoável para hoje em dia, para você rodar um Photoshop, para você fazer uma imagem melhor, ou para você rodar um, um programa de edição, está aí mais ou menos 150 dólares aqui no Brasil, no Panamá, porque se fosse no Brasil seria o olho da cara. Então eu preciso da colaboração de vocês. Qualquer quantia que vocês puderem doar mensalmente para o nosso canal, o link está aqui na descrição, o link do Apoia-se. Nos estará ajudando muito ok vamos começar então com a narração e explicações esporádicas ali no meio termo esta é a época da elevação glacial das terras na américa do norte na europa e na ásia a terra foi alterada amplamente na sua topografia as cadeias de montanhas surgiram as correntes mudaram os seus cursos e os vulcões isolados irromperam em todo o mundo Há 10 milhões de anos, começou uma idade de vastos depósitos localizados de terra, disseminados nas planícies dos continentes. Mas a maioria dessas, dessas sedimentações foi removida mais tarde. Grande parte da Europa, nessa época, ainda estava sob as águas, incluindo regiões da Inglaterra, Bélgica e França. E o mar Mediterrâneo cobria grandes áreas do norte da África. Na América do Norte, extensos depósitos se fizeram nas bases das montanhas, nos lagos e nas grandes planícies terrestres. Esses depósitos têm, em média, apenas 60 metros de espessura. São mais ou menos coloridos e neles os fósseis são raros. Dois grandes lagos de água doce existiram na parte oeste da América do Norte. As serras estavam elevando-se. Shasta, Wood e Rainer, que seja assim que se fale. Estavam iniciando as suas carreiras como montanhas. Mas só na idade subsequente das geleiras é que a América do Norte começou o seu deslocamento na direção das profundezas do Atlântico. Vemos aí que o Pangea continua se expandindo. Né? O, o nosso planeta ainda não estava na formação definitiva dele como está hoje. Que na verdade, ainda está em movimento, mas muito pouco, muito pouco mesmo. Porém, aqui, isso foi há quanto tempo? Há 10 milhões de anos atrás. O Pangea ainda estava se expandindo. Durante um curto espaço de tempo, toda a Terra do mundo uniu-se novamente. Excetuando-se a Austrália, e a última grande migração mundial de animais aconteceu. A América do Norte estava ligada tanto à América do Sul quanto à Ásia e havia um intercâmbio livre da fauna animal. Preguiças, tatus, antílopes e ursos, vindos todos da Ásia, entraram na América do Norte, enquanto os camelos norte-americanos foram para a China. Os rinocerontes migraram para todo o mundo, exceto para a Austrália e para a América do Sul, mas se extinguiram no hemisfério ocidental ao final desse período. Veja que interessante, quando o livro de Natia fala que a Terra se uniu de novo, não significa que o Pangea fechou, é que eles ficam ligados pelos istmos, pelos pelas pontes de Bering, pelo Estreito de Bering, pelo Estreito do Panamá e assim por diante. E aí, você observa que antigamente os camelos eram em grande quantidade na América do Norte. Depois eles migraram para a Ásia e creio que posteriormente desceram ali para a parte ali do, do Mediterrâneo né? para a parte ali de, da Ásia Menor. E também a mesma coisa aconteceu com alguns animais que eram oriundos da Ásia que hoje foram para. que depois nessa época foram para a América do Norte como por exemplo os ursos. Né, que tinha muitos ursos na Ásia e depois migraram para a América do Norte. E eles ficavam nesse lance de migração enquanto tinha aqueles buracos, aquelas pontes de terra para poder fazer migração. É interessante que depois que, que esses animais se realocaram, ali permaneceram porque as pontes se, se encerraram, e muito tempo depois a gente ainda consegue observar que esses animais eles não eram adaptados àquele ponto, por exemplo, o camelo. O camelo hoje em dia ele tem uma certa evolução em que os cílios deles são enormes. Para quê? Para poder proteger das areias. Acredito eu que enquanto eles existiam na América do Norte não tinha esse problema. Por quê? Porque não tinha necessidade de se adaptar à quantidade imensa de areia. Mas depois que eles se locomoveram para o para a Ásia, principalmente ali para o Oriente Médio automaticamente a evolução dele foi se adaptando, melhorando os cílios dele para que você pudesse segurar o nível de areia que vem no deserto no olho dele. Interessante, né? Em geral, a vida do período precedente continuou a evoluir e a disseminar-se. A família felina dominou a vida animal e a vida marinha estava quase em compasso de espera. Muitos dos cavalos ainda tinham três dedos, mas os tipos modernos estavam em vias de aparecer. As lhamas e os camelos parecidos com os girafas misturavam-se com os cavalos nos pastos das planícies. A girafa apareceu na África, tendo então um pescoço tão comprido quanto agora. Na América do Sul, as preguiças, tatus, tamanduais e o tipo sul-americano de macacos primitivos evoluíram. Antes que os continentes estivessem finalmente isolados, os animais de maior porte, os mastodontes, migraram para todos os lugares, excetuando-se a Austrália. Por isso que você observa, né? A Austrália é o país onde tem os animais mais exclusivos, tem ali o diabo da Tasmânia, tem o canguru, tem o coala, se não me engano também só se encontra coala na, na, na Austrália, fora outros animais também como insetos. Por quê? Nessa, depois que a Austrália se descolou do continente, do grande continente, ela nunca mais teve algum ligamento para que esses animais pudessem migrar, por esse motivo que tem muitos animais que são exclusivos diretamente da Austrália. E observamos também aqui que a princípio, eu não sei no continuo da história, mas a princípio a girafa já apareceu e manteve a sua formação desde aquela época. É um tipo de animal que se evoluiu, evoluiu muito pouco. Por quê? Ela já apareceu na África e na África permaneceu até os dias de hoje. Há 5 milhões de anos o cavalo atingiu o seu estado atual de evolução e da América do Norte ele migrou para todo o mundo. O cavalo, no entanto, havia se tornado extinto no continente da sua origem, muito antes da chegada do Homem Vermelho. O clima estava gradativamente ficando mais frio. As plantas terrestres estavam lentamente migrando para o sul. Você vê, né? Até planta migra. Interessante isso. A princípio... Foi o frio crescente no norte que parou com as migrações dos animais para os istmos do norte. Subsequentemente, essas pontes de terra na América do Norte desfizeram-se. Logo depois, a ligação de terra entre a África e a América do Sul finalmente submergiu. E o hemisfério ocidental ficou isolado, quase como é hoje. Dessa época em diante, tipos de estilos de vida começaram a desenvolver-se nos hemisférios oriental e ocidental. Pode-se usar o exemplo, o próprio camelo. Se restou algum camelo no hemisfério ocidental, ele praticamente evoluiu muito pouco, e muito diferente dos que estavam do lado oriental que eram é os que estavam ali na parte da, do Oriente Médio, como eu falei com vocês, da adaptação para o deserto. E assim, esse intervalo de quase 10 milhões de anos de duração chegou ao final. E não apareceu ainda o ancestral do homem. Essa, em geral, é designada como a época pliocena. Ao final da época precedente, as terras da parte nordeste da América do Norte e do norte da Europa se haviam elevado em uma escala extensa. Na América do Norte, vastas áreas subiam a 9 mil metros de altitude e até mais. Os climas suaves haviam prevalecido anteriormente nessas regiões do norte e as águas do Ártico estavam todas sujeitas à evaporação e continuaram sem se congelar até quase o final do período glacial. Simultaneamente a essas elevações das terras, as correntes dos oceanos mudaram de direção e os ventos sazonais modificaram as suas direções. Essas condições finalmente geraram uma precipitação quase constante de umidade vindo do movimento da atmosfera pesadamente saturada sobre os planaltos do norte. A neve começou a cair nessas regiões elevadas e, portanto, frias, e continuou caindo até atingir a profundidade de 6 mil metros. As áreas de maior profundidade de neve, junto com a altitude, determinaram os pontos centrais do fluxo da pressão glacial subsequente. E a Idade Glacial perdurou, enquanto essa precipitação excessiva continuou a cobrir esses planaltos do norte com um manto enorme de neve, que logo se metamorfo metamorfoseou em um gelo sólido mais movediço. Daí nós vemos que, acredito eu, que foi nessa época, por exemplo, que a Groenlândia, finalmente ficou submersa sobre essa camada gigantesca de gelo, 6 mil, é uma montanha praticamente de gelo, são 6 quilômetros de altura de gelo, e depois ela foi se condensando, porém ficou movediça, mas ainda foi se condensando, creio eu que tem muitas partes que ficaram fixas, tendo aí, dando consequência as nossas geleiras do, do Ártico. Os grandes lençóis de gelo desse período, estavam todos localizados nos pontos de elevação dos planaltos, não nas regiões montanhosas, onde são encontrados hoje A metade das formações glaciais situava-se na América do Norte Um quarto na Eurásia e o outro quarto em locais variados, principalmente na Antártida A África pouco foi afetada pelo gelo mas a Austrália foi quase totalmente coberta pela camada antártica de gelo. As regiões do norte deste mundo experimentaram seis invasões glaciais separadas e distintas, e por dezenas de vezes ainda houve avanços e retrocessos ligados à atividade de cada camada individual de gelo. O gelo na América do Norte concentrou-se em duas regiões e mais tarde em três, a Groenlândia, Ficou coberta e a Islândia completamente enterrada sob o fluxo de gelo. Na Europa, em várias épocas, o gelo cobriu as ilhas britânicas, excetuando a costa ao sul da Inglaterra, e espalhou-se pela Europa Oriental até a França. Viu aí o que eu que falei com vocês? A Groenlândia ficou completamente coberta nessa época aí. Então, creio que dessa época em diante, pode ser, não sei, vamos ver, continuando a história, se houve descongelamento da Groenlândia creio que já não mais né a Islândia se descongelou um pouco mas a Groenlândia e eu acho que continuou a Islândia até porque nós, nós sabemos que a Islândia ela é, um, ela é o, o, o país que mais tem poços de, de água fervente né? que a gente chama de os poços de cal, escaldante lá que o pessoal usa como, como banheira térmica ao ar livre então deve ser por esse motivo por ter essa, essa qualidade de ter vários poços escaldantes que ela acabou se descongelando, e é ativo até hoje, né? Há dois milhões de anos, a primeira etapa glacial norte-americana iniciou seu avanço para o sul. A Idade do Gelo estava em formação nessa época, e essa invasão glacial consumou-se durante quase um milhão de anos, desde o avanço dos centros de pressão ao norte até a sua retirada. O lençol central de gelo estendeu-se ao sul até o Kansas, os centros glaciais orientais e ocidentais, então, não eram tão extensos. Você vê que os gelos baixaram, porém, não chegou ali na parte, por exemplo, da América Central. Continuava ali focado sempre na América do Norte, que hoje nós conhecemos como América do Norte. Há um milhão e meio de anos, a primeira grande geleira estava em retirada, na direção norte. Nesse meio tempo, quantidades enormes de neve haviam caído na Groenlândia. E na parte nordeste da América do Norte... E, em breve, essa massa de gelo oriental começou a fluir para o sul. Essa foi a segunda invasão do gelo. Essas duas primeiras invasões do gelo não abrangeram a Eurásia. Durante essas épocas iniciais da Idade do Gelo, a América do Norte estava repleta de mastodontes, mamutes peludos, cavalos, camelos, veados, bois almiscar, almiscarados, bisões, preguiças da terra, castores gigantes, Tigres, dente de sabre, você sabe que tem que falar isso devagar porque é um quebra-língua. Bichos preguiças tão grandes quanto elefantes. Nossa, velho. Imagina um bicho, pô. E muitos grupos de famílias de felinos e caninos. Contudo, dessa idade em diante, tiveram toda a sua população reduzida rapidamente pelo frio crescente do período glacial.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 Com certeza. A vida na terra e na água, livre do gelo, mudou pouco em todo o mundo. Entre as invasões do gelo, o clima ficava quase tão suave quanto atualmente. Talvez um pouco mais quente. As geleiras eram, afinal, fenômenos locais, embora se espalhasse, cobrindo áreas enormes. O clima costumeiro variava consideravelmente entre as épocas de inatividade glacial, e os tempos em que enormes icebergs deslizavam desde a costa do Maine, iam até o Atlântico, ou escapando pelo Puget Sound, não faço ideia do que seja isso, chegavam ao Pacífico, ou descendo ruidosamente pelos fiordes da Noruega, atingiam o Mar do Norte. Interessante, eu tô bolado com esse negócio do, do, do bis preguiça até agora, cara. Mas tá vendo como é que o nosso planetinha ele teve várias e várias fusões, várias e várias transformações que até o dia de hoje, pouco sabíamos e no livro de Durantia, está dando detalhes existem muitos detalhes aqui que nós vamos ver mais adiante que a ciência começou a descobrir agora e já consta no livro de Durantia. se você quiser acompanhar e saber que detalhes são esses que eu estou falando se inscreva aqui no canal para que você possa continuar acompanhando nossa série e também não se esqueça de Deixar o seu like, caso você gostou da história. E também, se quiser fazer alguma doação para o nosso canal, já sabe, o link para o Apoia-se está aqui na descrição. Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo vídeo.